Olá, bom dia, seja bem-vindo à Vídeo Revista Bem-Estar. Hoje nós vamos trazer um assunto que, de qualquer maneira, seja você pessoa física ou jurídica, nós vamos falar um pouco mais de pessoa jurídica, mas de qualquer maneira é um assunto sério que preocupa e que merece toda a nossa atenção. Nós vamos falar sobre contratos, a importância do contrato, a importância do bom contrato e Quantas dores de cabeça um mau contrato, um contrato mal elaborado, unilateral, poderá trazer para aquele que, se deixou, que assinou esse contrato se comprometendo a uma determinada coisa. Então, para isso, nós estamos aqui com o Dr. Dinarte do curto, Tudo bem, doutor? Tudo Dr. ótimo. Doutor é advogado especializado nesta área e eu gostaria, doutor, que o senhor explicasse para quem está nos vendo, afinal, assim. É, o que, o que são primeiro todo mundo não sabe o que é contrato mas assim qual a importância jurídica eu diria do, de um contrato Ué, em primeiro lugar agradecer mais uma vez aqueles que, que nos acompanham claro. né? e nós, nós temos percebido aí que o aumento no interesse nesse nesse tipo de questão está aumentando bastante É, verdade. Né? é verdade. então Sim. eu queria assim iniciar né hum. falar sobre sobre o contrato sobre talvez o que seja, o que eu enxergo como a, a raiz do problema. Tá, vamos né? lá. É, existe um, uma, um ditado né, que, uhum. que muita gente ainda é, tem as suas relações, sejam relações pessoais, sejam relações é, empresariais, uhum. no fio do bigode. Uhum. Né? Então, as pessoas dizem assim, ah, eu combinei, está combinado, né? é comigo é assim, uhum. então o que eu falo eu não preciso assinar nada e eu também confio nas pessoas. Uhum. Né? Uhum. Mas isso realmente é um problema muito grande. Por quê? Não que nós, até tem um provérbio bíblico que fala que nós devemos é, confiar como as pombas uhum. e desconfiar como a serpente. Quer dizer, é um equilíbrio. Nós não vamos ficar também desconfiando de tudo e sim, de todos, porque senão a gente não vive. Claro, né? mas se resguardar de mas qualquer se resguardar. surpresa. Né? Né? Então, nós precisamos, na medida do possível, aquilo que nós temos no relacionamento, uhum. colocar num papel. Certo. Né? Há pouco tempo eu atendi um cliente jovem, uhum. né? e... já tinha lá uma fazenda, tinha um bens, né? e ele ia casar. Uhum. Né? Perguntou aí como é que eu faço tal. Tá, né? faz um contrato. Contrato nupcial. Né? Claro. Se não der certo casamento, a esposa dele tem direito a pelo menos uma casa. Ela, ela não vai ter direito ao patrimônio todo que ele já tinha antes de casar. Certo. Mas ele, ela não vai sair também. Né? Então veja, uma, uma relação pessoal. É inofensivo, né, doutor? Inofensivo, inofensivo, inclusive para preservar a própria relação, não ficar discutindo depois uma coisa que é podia ter sido resolvida. Mas é, claro. a, é uma segurança pessoal, jurídica, né? Uhum. que lá na frente não vai discutir, ah, mas isso, mas aquilo. Sim, né? claro. Então, na, nas relações, e olha. Todos nós, toda hora, nós vamos abrir uma conta bancária, nós assinamos um contrato. Pois, nós vamos comprar um produto em qualquer loja, nós temos um contrato, ao menos, verbal, né? E isso é uma diferença muito, é um, é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que o contrato, uhum. é, só existe contrato escrito, mas existe o contrato verbal também. Uhum. Né? Uhum. O problema do contrato verbal é provar depois o que foi combinado, né? Mas existe um contrato verbal. Uhum. Né? Então, agora, é, uma, um outro problema é o seguinte, até Sim. eu pergunto para você, né, na sua uhum. opinião, uhum. para a gente mostrar para aquele que nos acompanha. Né? O que é pior? É, não termos um contrato uhum. ou, ou fazermos um contrato copiado da internet. Hum, é, é nem outro, sei é, o que é pior, mas talvez o copiado da internet, inclusive porque ele vai dar margem à opção de discussões. Margem, né? Então a pessoa imagina uma situação, vai lá, digita no Google, uh -huh. né? acha que aquele contrato serve para ela. É. E o né? Google dá esses exemplos, né? Mas, então é perigoso. Dá perigoso. Exemplo, então é perigoso, cada caso é um caso, tem as suas especificidades, certo. tem que colocar, pensar, discutir uh -huh. entre aqueles que estão contratando, cada Cada uhum. cláusula, o momento é agora, o momento sim, que, que está sim. tendo, começando uma relação, seja pessoal, comercial, empresarial, o momento é de discutir agora. Inclusive assim, as... doutor, é, interrompendo, já interrompendo aqui, né mas diz assim, dentro de uma empresa, tudo começa, por exemplo, se for um, existe um contrato social, né, que é um contrato que compõe ou não... Duas pessoas, hoje pode-se fazer o que não seja uma sociedade e tal, mas de sim. qualquer maneira existe um contrato social que inclusive garante um o um bom andamento sim. de tudo isso. Quantos tipos de contrato? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, empresarialmente. Olha, Citando alguns mais importantes. Olha, tem, é. pra, pra abrir uma empresa é o chamado Sim. contrato social. Claro, né? certo. Contrato então eu, eu, vou, eu tenho que registrar esse contrato na junta comercial. Uhum. Né? No caso da sociedade de advogado, nós registramos os nossos contratos, da nossa empresa de advocacia, Sim. assim chamar, na ordem dos advogados. Ah, Mas porque... a maioria dos contratos são registrados na junta comercial. Tá? Uhum. Contrato social. Né? Certo. Depois tem contrato de compra e venda, uhum. né? contrato de parceria, é, contrato de fornecimento de equipamentos, contrato de prestação de serviço, no é caso, certo. por exemplo, um advogado, um contador, uhum. um economista, ele uhum. presta um serviço Sim. para o seu tomador. Sim. né? Então, em que condições esse serviço vai ser prestado? Qual o valor? Até quando? Qual o prazo de vigência? Entendi. No caso de rescisão, vai ter multa, não vai ter, uhum, né? Uhum. Então, assim, são muitas as possibilidades que nós temos aí para falar do contrato. Mas o que a gente quer deixar bem claro, né, uhum. é essa importância. Não é que a gente vai desconfiar de todos, né? Sim, claro. Mas, coloque ali, evita problemas futuros e não copiem contratos. Às vezes, alguém vai dizer assim, ah, mas um contrato bem feito custa muito caro, né? mas não queiram saber o problema lá na frente de um pois contrato é, mal feito, ou da é. falta de um contrato que vai ficar muito mais caro. Verdade. Verdade. Melhor se resguardar de qualquer maneira. É melhor né? se resguardar. Porque hoje em dia, assim, nas relações empresariais, mesmo a partir hoje, tem gente que existe um contrato normal, trabalhista, mas tem muita, muitas coisas que podem ser próprias de uma determinada relação trabalhista. Por exemplo, comissão. Outro dia uma pessoa comentou comigo a respeito do problema do comissionamento. que deu maior confusão. Porque, assim, é, fizeram o contrato normal. Uma pessoa, não vou citar, mas é uma pessoa que eu conheço bem. Ela fez um contrato padrão, de verdade, padrão mas acertou a comissão por trás de tudo aquilo, por fora. E aí estava desesperado, porque existe... Foi uma, aí virou uma reclamatória, tá? ele guardou alguns recibos, o que o compromete também, porque aquilo é transformado em tudo que, que, que acarreta em cima de um pagamento trabalhista. Né? então no contra, Os contratos trabalhistas costumam fazer o seguinte, as pessoas uhum. simplesmente colocam na carteira de trabalho, S ali na carteira de trabalho tem um padrão ali de contrato. Uhum, sei, padrão sei. sim, de, de uma certo, página certo. assim, né? uhum, uhum. Mas você vai contratar um, você vai é, contratar um vendedor, por exemplo, tem a questão da comissão, participação no, nos resultados. Certo, você certo, vai contratar certo. um executivo para administrar, uhum. então tem, né? Certo. Tem que colocar as situações, as responsabilidades num contrato mais especificado. É, é. E um detalhe também, né? Uhum. Que nós não estamos entrando assim em detalhes contrato por contrato? Não, não tempo, né? é uma ideia Vai, da é... importância do contrato para a pessoa física e jurídica, Pessoas esqueci, exatamente. especialmente. Aham. Mas um outro ponto também, que eu sempre costumo chamar atenção uhum. né, para uhum. os meus clientes, é que nós precisamos ter um arquivo, seja em casa ou seja na empresa, para é, guardar esses contratos. Uhum. Porque às vezes eu faço um contrato hoje, Daqui um ano mudou alguma algum ponto e eu vou fazer um aditivo certo daqui importante. dois anos outro aditivo então daqui dois anos eu eu, eu eu não sei nem qual, qual que é o histórico daquele, daquela contratação sim, sim, né? sim, sim então eu tenho que ter guardar isso com cópias ter, ter o, o, o fio da meada em relação ao que eu contratei lá atrás é, contrato bancário por exemplo né? é. nós conseguimos aí recuperar valores significativos em relação a contratos bancários mas como que eu vou fazer isso eu preciso saber o que eu contratei há cinco sim. anos com sim, o banco. Sim. A história desse relacionamento está é, no contrato. A história está né? ali. Né? Então precisamos fazer um bom contrato, nós precisamos não, é, não usar padrões, né? hum, catacados em hum, um hum. caso, e arquivar bem o histórico desse, dessa certo. contratação que nós certo. fizemos. Certo. Então, gente, eu penso o seguinte. É, eu, penso, eu penso ouvindo é, o doutor falar que a melhor ideia ainda, doutor, é ter um advogado que, se não for uma, uma consultoria ou uma assessoria contratada é, mensalmente, etc., mas pode se fazer até diante de uma determinada situação, não é isso? Né? É, então, sempre é bom Uh, uh, nós vivemos repetindo isso aqui nas entrevistas, mas eu penso assim mesmo. Você vai pensar também. Assim, quando a gente vai ao médico, a gente vai no especialista para cuidar do ouvido, não vai no, no clínico geral. Né? O clínico geral nos manda lá para o otorrino. Então, a gente precisa resolver a questão de um contrato, é sério, é a sua empresa ou a sua pessoa física. É contatar um advogado, comprar essa assessoria, obviamente isso é um investimento, mas é uma segurança jurídica, né doutor? Exatamente, é, eu, eu assim, eu respeito muito e tenho muitos contadores como parceiro do meu, ah, do meu perfeito, trabalho. Perfeito. Então, só que é o seguinte, é, a, a formação do contador é para cuidar da contabilidade. Certo, a formação certo. do advogado é jurídica, é para cuidar, dentre outras coisas, de um claro, contrato, dos claro. princípios envolvendo um contrato. Então, não dá para.. É, é aquela coisa, com, usando o uhum. seu exemplo, nós estamos lá com dor de barriga, em vez de geralmente, nós vamos na farmácia e não pedimos um remedinho. Piorou, é que é, pior, pior, é perigoso, talvez. Então, não adianta contador, por melhor, por, uma, por, por bem intencionado que ele esteja, ele não tem a formação sim. que um advogado sim. tem para fazer um bom contrato. Perfeito não estou dizendo para mim, para outro. É de uma maneira geral. Claro, ah, né? sem dúvida. Então, cada profissional ele, é, ele, ele, ele estudou para uma determinada situação. Sim, sim. Gente, é isso. Fica a dica. E continue assistindo a gente na revista Bem-Estar. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, corre lá no canal, se inscreva no canal do doutor, né doutor? Sim, sim, se então, inscreva, Ó, ajude a gente a fazer crescer esse tipo de informação. Nós sabemos que o público está melhorando, mas você pode nos ajudar, combinado? Muito obrigado e até a próxima.